Eu comentei né, da importância das relações, a gente se relaciona com alguém, eu preciso ter cor, eu preciso ter uma forma de falar, e sem isso eu não sou lembrado, né? e isso é exatamente o que eu quero passar para vocês hoje, e é fundamental ali para a construção do negócio. Sem eu definir quem é o meu posicionamento, o meu diferencial, deixa eu compartilhar aqui na tela para a gente falar mais sobre isso, eu erro na escolha do meio de pagamento, eu erro na escolha da agência, do meu parceiro, do designer que vai me ajudar. Eu erro na escolha dos meios de pagamento, na minha forma de divulgação. Ele é fundamental, ele é guia, tudo isso. né? E aqui eu quero que vocês entendam muito, meu, minha ideia hoje é mudar um pouquinho o pensamento de vocês sobre isso. E não falar mais com vendedores, mas sim como gestores, donos de empresas, CEOs que vão direcionar a marca cada vez mais para o crescimento e tudo começa com um posicionamento, a forma que eu vou definir o que eu vou atacar, o diferencial, porque sem ela, Felipe, quantas lojas existem de modas, de decoração, por exemplo, quantos concorrentes já existem? Por que eu vou comprar nessa loja aqui que apareceu hoje, que eu estou lançando agora no mercado e não vou lá na C&A, na loja da Real Shoe, comprar o um, que pode ser igual ou não? Então, não necessariamente meu ponto de diferencial é através do produto em si, mas todo o contorno em volta, toda a moldura que eu coloco no meu negócio e a gente começa com ele falando da meu posicionamento. Então, quando eu estou falando do consumo online, comprar na internet, eu falei para vocês ali um pouquinho sobre isso, né, dos três poderes, envolve ferramentas e os dois têm a ver com o usuário. E o foco é o usuário, é quem vai comprar, é né? a forma, quem vai utilizar sobre eles. Então, a ferramenta que eu escolho, a forma de divulgação, tá totalmente ligada aqui. Eu não posso pensar de forma diferente, eu não posso achar que é o ideal, que não necessariamente é. Às vezes eu acho que o cliente quer alguma coisa e bem não é bem assim. Pensar um pouquinho sobre a estrutura do meu negócio, antes mesmo até de falar de divulgação, de qual plataforma que eu vou escolher. Então, a mensagem passada ela é tão importante quanto o target, né? não adianta eu vender esse papelão, por exemplo, aqui é, na frente de do, do uma escola particular, na frente, do, do, por exemplo, do shopping de luxo, não faz sentido, o momento, o lugar que eu estou vendendo tem total valor sobre aquilo. Então, esse papelão, por exemplo, em qualquer outro lugar, poderia valer zero. Aqui tem uma oportunidade de negócio para quem visualizou, de acordo com o target, com a segmentação, o público-alvo que eu vou abordar nesse sentido. Então, a retenção de clientes tem a ver com o local que eu vou abordar. Então, se eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo, eu sei com quem eu vou falar, eu quero ter clientes e juntar com tudo isso a forma que eu vou dizer, eu desenvolvo marca. Então, é assim que a gente constrói, defendendo o público, entendendo qual é o tom da minha conversa e como que eu vou me apresentar para esse cliente. Eu não vou num casamento vestido de, de chinelo e bermuda, eu não vou me apresentar num juiz é, da mesma forma, eu vou num casamento, eu vou numa balada, eu vou me relacionar num restaurante de uma forma, assim como não necessariamente, né? o público, como eu comentei aqui, também tem sua forma de se vestir cai muito bem ali, então tudo isso tem a ver ali com o meu negócio. E brand nada mais é que a, a palavra em inglês, que quer dizer marca, mas né, o acrônimo aqui no final da palavra em inglês quer dizer o ato de fazer aquilo, né? o ing é a conjugação daquela palavra, então é o ato de fazer marca, é a gestão de fazer marca. Então não é apenas uma estratégia, um momento que eu vou utilizar, Felipe, não, eu vou fazer um logo, não é o um constante, eu faço isso dia a dia, é a forma que eu atendo o telefone, é a forma que eu envio e-mail, é a cor do meu banner, é a forma que eu embalo o meu produto. Tudo é constante. E para eu não errar, para eu não perder esse relacionamento com o cliente, é muito fácil a gente perder relacionamento. Eu mudo de ideia muito rápido, eu mudo de estilo, de um ano para o outro eu amadureço tanto que eu mudo isso. Então o targeting seguia muito a marca sobre o que eu estou falando, como a gente comentou antes. Né? É o público-alvo. Guia ela através dessa constância que eu vou fazer o tempo todo. E, claro, a marca é o principal parceiro que você vai ter no longo prazo para quem quer escalar, para quem quer chegar lá, para quem quer vender sua empresa para Magalu, para vender para o Carrefour, para o Mercado Livre. O Felipe desenvolveu um e-commerce gigantesco. É mais fácil para essas empresas comprarem né o valor que você apresentou do que elas levarem tempo para construir tudo aquilo. A gente chama isso de equity é todo o valor agregado. Não é o valor ativo da sua empresa, mas o valor que a sua marca representa sobre o seu negócio. né? O valor que a Apple, que a Coca-Cola, por exemplo, o McDonald's, tem sobre a marca. É mais do que o um hambúrguer em si. né? Então tudo isso faz com que a gente chegue cada vez lá mais longe. Até trazendo um exemplo aqui, tirando essas duas imagens aqui de baixo. As outras foi quando o McDonald's apareceu pela primeira vez na União Soviética com a derrubada do Muro de Berlim. Esse foi a inauguração do McDonald's, de uma marca que não era conhecida, de uma mídia controlada, que ninguém tinha acesso a falar sobre o McDonald's. Mas o poder foi tão grande que virou um momento histórico na, na, na época do McDonald's, todo mundo queria experimentar o que, que era aquilo fantástico que ninguém tinha contado para mim antes. Até hoje, as pessoas compram marca. Né? O McDonald's vende brindes, por exemplo, mais para adultos do que para crianças. Vende mais brinquedos, vende roupa. Hoje, para quem acompanhou o Big Brother... O McDonald's fez um, um grande desenvolvimento de marca lá dentro, vem, vendendo pijamas, vendendo vestíveis, vendendo pro, promoções. Tudo isso é fundamental e só é possível através de marca. Como que alguém compra? Tá lá tão disponível para comprar meu produto que não ouviu falar antes, eu nem apareci, nem criei meu e-commerce ainda. Como que essa galera tá lá na porta do meu negócio? Tudo tem a ver com, com a diferenciação entre preço e valor, que é exatamente o que, que você quer buscar. O preço é o que você paga, é o que a gente briga com o nosso concorrente, o valor é o que você leva quando a gente deixa de brigar com a nossa concorrência nesse sentido. Quando eu estou falando de preços, eu estou falando totalmente de uma forma racional, não é o que a gente quer criar na cabeça do consumidor, eu quero lidar com ele de forma sentimental, de forma emocional. Então, preços são números e pessoas não se relacionam com números, eles não querem comprar números. As pessoas, inclusive, se endividam porque não pensam dessa forma, de, de, de, na, na forma racional mas sim por valores. Eu quero ter um tênis a mais ali, de uma marca específica, pagar um valor, às vezes, muito mais alto do que ele vale, como eu mostrei para vocês ali da Apple, porque não é um é, relacionamento de forma racional. Toda vez que eu faço isso de forma racional, eu apresento o meu produto apenas, eu perco, né eu não consigo entregar valor e eu perco a venda, eu perco a oportunidade para o meu concorrente, ele sai do meu site, ele vai comprar no meu vizinho. Então, para a gente entender esse momento definir muito bem, eu tenho dois momentos ideais de venda ali que eu vou abordar para o cliente, eu preciso identificá-los isso. Quando eu tenho uma situação de equilíbrio entre o estado ideal, ou seja, eu não, não tenho nenhum almejo, não estou precisando de nada, não tenho nenhum desejo, eu tenho uma situação de equilíbrio e não há o consumo, que não é o que a gente quer buscar. Aqui começa a ver, quando ali dentro do estado efetivo, por exemplo, eu passo pelo desejo que é algo que não necessariamente eu preciso é algo que eu já tenho mas eu preciso além daquilo de acordo com qualquer motivo que seja diferente da necessidade que também são dois pontos ali de abordagem no, nessa etapa do consumo eu preciso identificar os dois dentro do meu negócio tanto o estado de necessidade quanto o estado de desejo vender desejo claro o o, o preço aqui é sempre muito maior do que vender necessidade. Então, Felipe, eu preciso de um carro, qualquer carro serve para sua necessidade, qualquer, eu não aguento mais pegar ônibus, por exemplo, não aguento mais pegar metrô, eu tenho uma necessidade. Então, o fato ali é muito simples, né? Um carro com um assento, com uma porta que abre, ele é de alta necessidade. Entre comprar um carro comum, um carro usado, parcelado e um carro uma Ferrari, por exemplo, tem uma longa jornada ali de desejo que faz que cada vez mais eu deixe de comprar pela necessidade e compro pelo desejo. Eu cons... Não necessariamente eu consigo criar isso dentro do, do meu mercado, dentro... falando de e-commerce e de varejo. Tem empresas que ditam o mercado, empresas muito grandes, que vão fazer isso e eu vou acompanhar essas metas, mas eu preciso encontrar, mesmo assim, o desejo e a necessidade daquele momento. Então, trazendo até um efeito de comparação, para quem gosta de café, por exemplo, a gente vai no mercado lá e tem diferenciações de preço, tem ali sempre uma oportunidade, uma nova promoção, às vezes o mercado coloca ali, o mercado não, as próprias marcas colocam ali promotoras de venda dentro ali para te oferecer uma bolsa junto para você levar o café, um kitzinho, né, uma maquinazinha que vai junto com o seu café, são sempre ações de venda, são sempre estratégias ali de vendas sazonais, são pontuais, mas a diferença entre o vender um produto de mercado para uma venda de produto de marca, o grande diferencial está aqui. Isso só é construído através de consistência. E nem, para quem já tenha tomado, eu pessoalmente não gosto do café do Starbucks, eu acho é, horrível, principalmente lá na hora né, que você compra lá no balcão, mas as pessoas pagam pela experiência, pela vontade de estar lá, pelo todo aquele conjunto, através da diferenciação que eu posso trazer ali, construir em cima disso, um, um design diferente, né, uma uma experiência, eu gero saio do fato da necessidade que a gente estava conversando e passo a vender desejo. Então, não é só mais um café, eu posso ter o melhor café daquele momento, né, e sim consequentemente, com qualquer outra coisa também que eu vou falar. Então, o branding, ele, a marca, ele é o próprio marketing, ele define o que você vai falar, como você vai falar e quando você vai falar. Então, tudo começa aqui hoje, essa semana que a gente vai passar juntos, tudo começa pela marca e por meio dela. E não o contrário, eu não crio uma loja primeiro para depois pensar na minha marca, no logo primeiro. Ah, Felipe, eu vou comprar qualquer aí domínio, depois a gente vê, vamos tentar vender. É, isso é o inverso do e-commerce, porque eu não passo a ter mais diferenciação, eu começo a perder muito espaço no mercado. E aquilo que eu comentei, é muito simples para o cliente sair do seu site, muito fácil, ele deixar de comprar com você para comprar com o seu vizinho. Quero trazer um vídeo para vocês aqui, rapidamente, para vocês verem como a sua promessa, o que define o seu negócio, guia o restante. O meio de pagamento que você vai oferecer depende da sua estratégia de marca. Aqui está a legenda, caso vocês não estejam ouvindo. Gente, hoje eu quero compartilhar com vocês uma ideia que eu tive para que eu pudesse aumentar minhas vendas e automaticamente aumentar o meu faturamento. Então eu estava procurando uma forma que eu pudesse aumentar minhas vendas e, e, e otimizar mais, né? Eu fui numa gráfica, paguei 60 reais no milheiro de cartão e pedi para que fizesse o meu cartão com a chave Pix. O então, que eu passo? Eu entrego a caixa de morango e falo para a pessoa, faz o seguinte, leva o morango e leva a minha chave Pix. Você faz a transferência no caminho. Quando eu falo isso, pessoal, as pessoas se espantam, mas moço, você vai confiar em mim, a gente nunca se viu na vida. Eu falo, não confio em você. Claro que no meio de 500 vendas que eu faço, por exemplo, uma ou duas eu levo golpe, mas 99,9% das pessoas pagam certinho, sai daqui, me depositam no caminho, espera 5, 10, às vezes uma meia hora, e o depósito, a transferência do PIC chega. E geralmente chega com uma mensagem, agradecendo pela confiança. O que eu quero dizer com isso tudo? A pessoa, além dela gostar da minha iniciativa, a chance dela voltar a comprar comigo que queijo é gigantesco, porque ela gostou da minha iniciativa, ela gostou do que eu fiz para ela, entendeu? Então, pessoal, a minha ideia foi essa, está dando muito certo, as vendas aumentou, né? e, consequente, o faturamento, porque no cartão você perde a taxa, e no PIX não, o PIX vem 100%, e ainda tô ganhando mais clientes. Né? Então, essa é a maneira que eu encontrei para que eu pudesse me destacar dos demais, o jeito que as coisas estão, estão muito difíceis. Se você ficar na mesmice, você não vai se destacar. E está dando muito certo. Eles perceberam o que ele falou né, sobre a, a taxa de pagamento? Ele percebeu que o tempo dele para gerar a venda era muito rápido. O farol abriu e ele perdia vendas. Ele entendeu quem era o público dele. Ele entendeu quais eram as dificuldades dele. Construiu um brand sobre isso. Uma promessa que a marca dele tem e ele entregou o valor em cima disso, e consequentemente, ele, às vezes até sem perceber, ele trouxe uma, um gatilho da reciprocidade, as pessoas se sentem grata, pagam até vezes mais do que pagariam. É, quantos aqui têm coragem de vender hoje para pagar depois? Você abriria uma loja para pagar depois? E olha ele falando sobre isso, 99% das vendas ali é, são concretizadas, as pessoas pagam de fato porque tem a ver com a promessa da marca, né, a história que ele construiu em volta daquilo. Então, primeiro identificou o seu ponto e trouxe depois a oportunidade em cima sobre isso e, consequentemente, colhendo. E chama atenção mais um ponto, percebe que não é 100%? Quando a gente está falando de gestão de empresa, quando estou falando de gestão de negócios, eu tenho uns 1% e digo mais, até 5% das vendas no e-commerce hoje, a média mais ou menos, são devoluções, são fraudes, são percas de verdade. então eu preciso entender que faz parte do meu negócio, meu foco é nos 95% e não mais pensar na, nas possibilidades de devolução, seja do próprio marketplace que faz a devolução automática, ou seja dentro do meu negócio, faz parte, meu foco é em lucrar em cima do restante, garantir ali um faturamento, uma percepção em cima do, do, do outro, né? e como ele comentou, integrar, entregar muito mais. E como que eu faço isso dentro do meu negócio? Tá? A gente começa pelo porquê. O porquê que você está fazendo isso, ou seja, o propósito da sua marca, a sua forma de viver, para que que ela existe. Não estou falando de missão, não estou falando de valores, isso são todo consequências, não estou falando do logo, do nome da sua empresa. É a forma que guia ela, é a forma que os grandes se destacam. Se a gente pegar os grandes, os políticos que chegam lá na frente, a gente está entrando em ano de eleição. O político que se destaca não é o que tem melhor proposta, geralmente é o menos preparado. A gente olha e fala, nossa, aquele cara é o único que trouxe uma proposta bacana, é o único que trouxe ali, de fato, uma equipe decente, mas ele nunca chega, ele não passa dos 10%, porque não tem a ver com qualidade, não tem a ver com preço, não é números que a gente vem falando nessa história. Quem chegou lá, quem colocou o um nome no status, na estrela, Elvis Presley, qualquer um que eu pegar nessa história, eles vendiam sonhos, eles vendiam histórias, eles vendiam propósito ele se comunicava como pessoas grandes. Trouxe até um livro aqui quem quiser ter, manter a leitura, tem até vídeo dele, dele no YouTube, você consegue ouvir o áudio do, do audiolivro, né? E se interessar mais sobre isso. Ele fala muito sobre isso. Então, o Simon Sinek, né, que é o escritor desse livro, ele trouxe esse contexto, essa estratégia, que é eu começo pelo porquê, eu começo dentro do Golden Circle, o círculo de ouro, por de dentro para fora e não ao contrário. Hoje todo mundo aqui vende dessa forma. Eu vou no marketplace, eu vou no... Eu vendo eu começo pelo, o que? Pelo produto. Eu tenho Felipe uma camiseta regata tamanho M. Eu tenho um, um relógio novo. Como que eu faço isso? Através de um pagamento, através de um benefício, através do próprio marketplace, através da minha loja. E por que, que eu faço isso? Ah, para lucrar mais, para poder crescer mais. Porque a gente vem buscando uma nova estratégia. Mas se eu inverto esse propósito, e apenas inverter a forma que eu comunico, a forma que eu me apresento, não estou mudando o que eu estou fazendo. É a forma de se conversar eu apresento uma nova estratégia. Então, trazendo o exemplo da Apple, por exemplo, se eu fosse de novo ali, de fora para dentro, o que, que você vende? Ah, eu vendo computadores. E como que você faz isso? Ah, eu faço, busco fazer os melhores computadores hoje no mercado. E por que, que você faz isso? Porque a gente quer se diferenciar. E é inverter a proposta? Isso eu inverter essa conversa? Por quê? Começar vendendo isso. Eu estou te vendendo, porque tudo que nós fazemos nós acreditamos em desafiar o status quo. E como que você faz isso? A forma que desafiamos o status quo é fazendo nossos produtos muito bem projetados, fácil de usar, interface amigável. E o que? Acabamos que também vendemos ali ótimos computadores. Você percebe que a forma que eu a versão da comunicação, a forma que eu apresento um produto faz toda a diferença? Então, se eu continuar vendendo, apresentando, fazendo panfletagem no Instagram, por exemplo, colocando produtos lá, eu estou vendendo aqui um kit de meias, beleza, e se eu vender o inverso? Por que que você faz isso? Porque eu quero revolucionar o mercado de meias, porque eu quero transformar o frio no Brasil, porque eu quero conquistar, porque eu quero revolucionar, eu acredito no meu país, eu acredito numa pobreza que precisa acabar no meu país, e que forma que eu faço isso? Através de produtos adequados, baratos, que fazem sentido, que as pessoas buscam, que as pessoas estão precisando, seja onde for, e acabamos que eu vendo meias também. Então não importa o que eu faço, a inversão da comunicação faz toda a diferença. Então trouxe até um filme aqui para quem quiser entender um pouquinho sobre isso. Está disponível na Netflix, é um filme mais sobre os bastidores ali da Apple, Ele deixa muito claro isso na forma que o Steve Jobs ali vai apresentando dentro do filme essa importância, tem uma cena magnífica, por exemplo, que ele está brigando ali, está conversando, falando sobre o relacionamento dele com a esposa, com a filha dele e em contrapartida ele está o tempo todo ali falando com o funcionário dele que ele precisa fazer o computador dizer olá, naquela época não era possível, ele insiste no máximo daquilo porque é sobre isso aqui, ó. ele queria desafiar o status quo, ele não queria apresentar um ótimo, um ótimo computador que a Windows já fazia, que a Dell já apresentava, que a Xerox já fazia, ele inverteu isso, meu computador vai dizer olá, assim como ninguém nunca fez antes. Aí a Apple se torna o que é a Apple. É... Então, reforçando, as pessoas não compram o que você faz, elas não compram o preço, elas compram porque que você faz. E que eu quero que fique claro, eu não vendo para todo mundo, eu vendo para quem conversa com você aqui. Ó. Eu vendo para quem acredita na mesma coisa que você. Eu não posso chegar na comunicação da minha empresa, não posso construir meu site em volta disso. Ah, não, quem que vai vender? Não, coloca um banner aí sobre todos os pneus de bicicleta que a gente tem no site. Não, mas você tem 32, 52 pneus, o que você vai focar? Não, coloca todos aí que depois o público pega. Eu mostrei para vocês que o tempo é curto. Eu preciso acelerar esse processo. E ele vai comprar comigo, porque, pelo que ele acredita junto comigo, e não pelo preço, pela marca que eu estou oferecendo. E aqui a gente bate todas as nossas concorrências e sai na frente, né? buscando diferenciação. E é aqui que o cliente começa a comprar comigo, e eu trouxe até o exemplo ali da Pets na última palestra, que o mercado é quase dominado por duas empresas, não se assuste, é totalmente o inverso a percepção que se passa. Quando você tem duas empresas apenas dominando o mercado, quer dizer que tem muito espaço para você trabalhar. Tem muita diferenciação que você pode trazer. Você pode trazer um produto recorrente, uma diferenciação na entrega, um propósito diferente, aqui a gente acredita em gatos, e porque gatos, sim, é a nossa oportunidade. Não necessariamente eu preciso focar em cachorros e rames e ao mesmo tempo para conquistar esse, esse esse market share do mercado. Pelo contrário, é aqui que o cliente vai comprar comigo pela... Nós acreditamos na mesma coisa, ele vão pegar na minha mão, vamos juntos aqui mudar uh, tudo o que a gente acredita. Aqui a gente para de brigar por preço. É, trazendo como exemplo aqui a batata, o nicho é o básico. Né? Se eu pegar o exemplo até do nosso país, o Brasil vive de commodities, por exemplo. Você percebe que a gente exporta commodities e compra propósito? A gente faz o inverso? Percebe que o nosso mercado externo, ele é diferente? Então quando a nossa economia é totalmente baseada aqui e fechando no nosso sentido, é extremamente caro você produzir. Se tiver alguém que participa disso aqui, conversa com a gente, é extremamente barato importar. Não é Engraçado, dentro da do nicho das commodities que eu vou trabalhando, eu começo a desenvolver meu oceano azul ou seja, a diferenciação. Então, dentro daquele nicho, eu concorria com a feira, concorria com o mercado, para mim deixar de comprar aqui, comprar ali no restaurante a batata que eu queria, é muito fácil. Eu começo a buscar o Oceano Azul, ou seja, o que o cliente está buscando, o que ele precisa, qual que é o problema de falta que ele está realizando. Ah, não, é, é, é o trabalho de descascar, de preparar esse produto. Então, vai ter fácil ali na geladeira? É então, o Oceano Azul, eu começo a concorrer com menos pessoas. Então, se eu for na gôndola do mercado hoje, vai ter cinco no máximo ali, modelos de batata congelada, e não mais centenas, como a aqui inicial, o meu nicho Então, quando eu pergunto para vocês, qual que é o seu nicho O que, que você vende hoje? Será que você não está se limitando aqui, ó, nessa etapa? A galera que passa pela mentoria conosco, a gente chega aqui no propósito. né Então, a gente começa a definir juntos, a gente ajuda a construir. Eu brinco sempre com eles, não sei se tem alguém dos nossos mentorados aí, é, eu sempre pergunto para eles, aí, qual que é o seu nicho de mercado? O que, que você vende hoje? No início eles vendiam, não, eu vendo cosméticos. Ah, não, eu vendo roupa, eu vendo camiseta. Aí toda vez eu brinco, pergunto de novo, não, o que, que você vende hoje? Não, eu vendo a revolução na moda, eu vendo a... Nós somos o principal parceiro do, do ramo gastronômico, nós somos a inovação, cosméticos orgânicos, então não mais eu vendo isso aqui. Cada vez mais através do propósito. Então só é... Possível através de eu identificar um problema para construir o meu oceano azul, minha diferenciação e, no fim, jogar um temperinho lá em cima, porque é através do propósito que a gente vai construir tudo isso. E como que eu construo marca, Felipe, para a gente sair daqui montando a nossa marca hoje? Eu utilizo um, um dos métodos mais antigos, que é o Canvas, por exemplo, para fazer essa análise e encontrar o meu oceano azul. E como eu comentei, pode ser um papel sulfite, o grupo de WhatsApp, entre amigos, um momento de cervejinha que a gente para ali para tomar na, no intervalo da faculdade, a gente já sai no debate, já sai criando ideias mirabolantes nunca põe em prática. Mas é exatamente isso, levantar os pontos, as propostas de valor que você tem está integrando. Trouxe até um exemplo aqui, eu vou definir. E vou levantar quem é meu cliente, as dores que ele tem com aquele produto, o que ele está buscando. Felipe, na época da, da, que a Apple lançou o produto, por exemplo, ela lança o computador, que era lança o celular, só que era gigantesco as dores, né? O computador não era para todo mundo, era só para a empresa. Então eu tenho muitas dores para abordar. E quais são os ganhos que eu consigo levantar com isso? Ganhos futuros até, não preciso pensar em momento, não é só a oportunidade de alguém utilizar, é a oportunidade de uma educação gigantesca, de revolucionar o meu país, de revolucionar o meu mercado. Enquanto todos pensam aqui, somente que só programadores podem utilizar o computador, eu estou pensando que isso aqui pode revolucionar a educação, se cada sala de aula tiver um computador novo. Então, eu começo a construir a minha proposta de valor. Isso vai moldando quem é meu cliente, o que, que eu vou divulgar. Então, se eu quero revolucionar, meu propósito não pode ser diferente disso. E, claro, as tarefas do cliente, que é o que, que ele vai precisar fazer. Será que é muito difícil ele aprender? Aqui, por exemplo, naquele mesmo filme que eu comentei para vocês, do Steve Jobs, tem uma cena que ele, ele conversa sobre Blackberry, com um rapaz que ele estava tentando com, com um rapaz não com um ex é, gerente de marketing dele que ele vinha tentando emplacar esse BlackBerry era líder de mercado e ele responde com uma pa palavra simples que é o problema do produto era a canetinha era as teclinhas ele traz um produto totalmente touchscreen com um único botão ou seja a tarefa do cliente é tão difícil a ponto de ele aprender a utilizar ele começa a editar o mercado e criar a diferenciação então você percebe que o meu propósito quando eu sei que é revolucionar o mercado? Qualquer decisão depois se torna mais fácil? Quando a gente faz o inverso, Felipe, qual que vai ser a imagem, qual vai ser o logo, qual vai ser o nome da empresa? Se é revolucionar o status quo, é muito mais fácil construir marca, construir divulgação. Que banner que eu vou fazer no meu site? O que, que eu vou fazer de conteúdo nas redes sociais? Não é difícil, não é inverso. Quando a gente pensa, Felipe, eu preciso postar hoje, eu preciso divulgar, essa batedeira térmica aqui, esse, esse pente, essa escova de dente aqui diferenciada, como que eu vou fazer? É muito mais trabalhoso, né? eu não sei nem de onde partir, mas se eu faço o inverso, se eu sei o propósito, essa escova vai revolucionar de alguma forma, ela precisa mudar alguma história, nem que seja uma praticidade no dia a dia. Aí, claro, eu vou criando criadores de ganho, oportunidade que essa pessoa vai ter, e, consequentemente, ao avanço do meu negócio, ele vai aliviadores, né? E que forma que eu vou oferecer isso? Então, não necessariamente é só o produto final, no caso da Apple, é um carregador a mais que eu vou vender, é um fone de ouvido, é uma função MP3 que na época não existia, você tem milhões de músicas dentro do seu bolso, é um adicional do produto final que seria só um celular. Aí eu vou consumindo e vou crescendo, e assim a gente faz gestão de marca gestão de empresas, e a gente vai revolucionar no mercado. Então, até para trazer um exemplo aqui rapidamente, né, uma prancha de skate, por exemplo, é um produto até de cauda longa, né, ele é acoplável para carrinho de bebê, bem específico, para quem tem dois filhos, para quem é pai, você põe essa prancha de skate ali no carrinho, então o filho fica em cima dessa prancha, você empurra o carrinho e a prancha vai junto. Então a criança se diverte, então tem diversas coisas ali que você pode trabalhar. Então, por exemplo, o filho se perder... Que tipo de comunicação eu vou fazer? Olha o banner falando sobre um filho se perder. Não, você tem os dois ao seu acesso, você não vai andar com uma mão no carrinho, outra segurando a criança. Então, eu vou trabalhar isso, deixar muito claro na minha comunicação, os ganhos, ter momentos agradáveis. Aqui, por exemplo, quem vende imóveis, já quem vê anúncio de imóveis, anúncios de apartamentos, de casa, isso aqui é, é fundamental. Né? Você vende aquele status que você vai ter posteriormente. Momento com a sua família sentada no sofá, então passa pelo inverso, né? E me ajuda cada vez mais a construir. E claro, eu tenho diversos benefícios, eu começo a oferecer extras. Então, voltando ao assunto, não é necessariamente a sobre quantidade mais, quando eu estou falando sobre produto, até quero dizer que menos é mais nessa etapa, né? Não é mais vender mais tipo de produto, mais produtos para é, é, é, atingir minhas metas, fazer mais com menos. Né, e atingir ali os mesmos ganhos ou mais, com menos esforço, em menos tempo, né, e tudo isso para somar o meu negócio. Então, uma vez que nós definimos qual é um o problema do, do, do cliente, identifiquei lá quais são as dores, como o meu produto pode ajudá-lo, então eu tenho um problema sendo solucionado, eu tenho um produto que vai solucionar automaticamente, tem um cruzamento aqui de informações que podem me dizer quem é a minha persona, quem é o público-alvo. Como eu comentei antes, você não vende para todo mundo, você vende para quem acredita em você. Então, essa é a sua persona. A persona ela é diferente do público-alvo. público-alvo geralmente é são mulheres de 18 a 44 anos, com união estável, com escolaridade alta, com renda acima de blá, blá, blá, blá, blá. Persona é, de fato, uma personificação da sua marca. Quando você pensa nisso aqui, conforme a gente foi conversando, eu tenho certeza que você foi imaginando que você foi pensando num pai que poderia usar aquilo, um carrinho específico já veio à sua mente, não seria qualquer carrinho que você utilize, utilizaria essa prancha. Alguns públicos pode achar, nossa, que exagero, para que eu vou usar isso no meu filho? Ele tem pernas, ele pode andar. Então, esse é meu público? Não, eu não vendo para todo mundo de novo. Eu vendo para quem está buscando isso aqui, ó. Aí ah, aqui eu começo a definir a minha persona. Uh, e que eu quero comentar, a personalidade, a persona, de fato, é que o indivíduo apresenta os outros como real, não necessariamente como, como quem ela é e nem o que ela consome. É por isso que é diferente de público-alvo, porque quem ela é é uma coisa. Então, por exemplo, o mercado de, de luxo, da moda, por exemplo, é, que a gente vê de funk e ostentação, está muito ligado a isso aqui. A persona da marca é uma coisa, o público-alvo é outro é comum marcas de luxo focarem, por exemplo, em MCs, em funkeiros. Felipe, mas não é estranho, não é, é diferente da persona? Exatamente, a forma que eu apresento aquilo é uma coisa, a forma que eu comunico é vender alguém que essa pessoa gostaria de ser, que ela não é, e pode vir a ser ou não, que é diferente do público-alvo. Então, até trazendo um exemplo aqui da comunicação da Harley Davidson, por exemplo, Toda a comunicação deles, como eu falei, é pautada na missão, na promessa da empresa, então ele está ali para é, é, revolucionar o mercado, sobre o espírito livre, é uma marca muito atrelada ao rock, por exemplo, o mesmo rock morrendo, e quer dizer que é o público final? Não, é o público final, por exemplo, quem mais compra, claro, estou exagerando muito aqui, mas quem compra é a galera de Wall Street, é a galera que trabalha, de segunda a segunda, horas e o único momento que ele quer é exatamente comprar isso aqui. Ó. Ele quer ser livre, ele quer ser de uma gangue de motoqueiros e não necessariamente ele é. Então são duas coisas totalmente diferentes. Red Bull a mesma coisa, a comunicação é sempre no máximo, no radical, mas a gente só vê o Red Bull em duas situações. Para quem quer ficar acordado, né, e dentro da balada, misturado com o uísque, a música do Gustavo Lima. São duas coisas totalmente diferentes, mas que fazem e complementam o meu negócio. Então, eu tenho um problema que identifiquei, que o produto vai solucionar isso, eu vou definir a persona, de fato, como gênero, idade, localização. É um homem de 35 anos, que mora em São Paulo, capital, por exemplo. Ele está desempregado hoje, por exemplo, e mora com os pais. O inverso, ele é bem-sucedido, e, e tudo isso é muito bem específico quando eu cria a persona. É aqui que surgem alguns casos, por exemplo, os mascotes. Magalu, por exemplo, é totalmente ligado na persona. A gente tem a personificação, de fato, existe um boneco lá que me representa, pensá nesses pontos. Então, para facilitar, eu posso até fazer o inverso, pensar em influenciadores que representariam a marca, um famoso, um ator que seria a personificação da minha marca, e começar a a partir dali. Aí eu tenho total noção de quem eu preciso falar, como que é o tom da comunicação, a linguagem, qual que é a frase, a legenda do meu post no Instagram, como que ele vai funcionar? Começa por aqui. E a formulinha para a gente definir o nosso propósito é o problema que a gente comentou lá em cima, eu identifiquei, lembra o estado de desejo, o estado de necessidade? Pode ser só necessidade, muitas vezes, utensílios de cozinha, eu estou casando, eu preciso de um garfo. Mas pode ser que um, um kit de garfo, de pratos, um kit gigantesco de porcelana, já, opa, já estou falando de outro tipo de produto, mais para desejo. Então, eu identifico o problema, identifiquei minha persona para quem que é, e eu defino como eu vou entregar isso e não necessariamente é o meu produto, mas sim, de fato, o meu propósito de marca. Então, que pegando o próprio exemplo da Apple, né, o problema é o status quo, tudo era igual, tudo existia, regras, a marca, para usar computador, você tinha que ser programador. Então, o status quo, que é o problema, e para quem que eu comentei, ou seja, quem acredita nas mesmas coisas que eu, que eu comentei lá antes para vocês, nós acreditamos em. Então, todos nós que acreditamos juntos, vamos revolucionar o status quo. E como você vai fazer isso? Que tipo de produto? Com tudo que nós fazemos. Então, não importa o que você vai fazer, isso é importante, porque o atendimento, por exemplo, envolve tudo que nós fazemos. Eu posso atender de qualquer forma? Eu posso brigar com o cliente sobre isso? Eu comentei ali com vocês, existe uma margem de 5% ali, que vai ser devolução, faz sentido brigar com ele? Não. Eu englobo isso dentro da minha precificação? para poder lidar cada vez mais com isso e focar em nós que acreditamos em entregar um produto de fato. Então, somado a isso, eu vou destranchar essas informações em tudo que eu for trabalhar, né, em tudo que eu for aplicar na, na minha empresa. E cada grupo tem seu modo de se comunicar, cada grupo tem sua linguagem, tem Então, se eu sei quem é a minha persona, eu sei como ela vai se comunicar moral, costumes, tudo isso é o tom, Felipe, porque tem marcas que defendem certas bandeiras políticas, tem marcas que não defendem, tem a ver com isso, ela sabe quem é a persona, não impacta de, de negativamente nas empresas, não importa quanto vocês imaginam, quanto é os comentários, é, falando mal sobre isso, tudo aquilo é muito estrategicamente pensado, recentemente a, a Nubank chamou a Anitta, por exemplo, para ser head lá da operação, faz sentido? Não, é totalmente estratégia de marketing, é a persona da marca que eles querem vender, de novo, eles não querem vender para todo mundo, mas que para quem quer revolucionar o mercado junto com eles. Então, é só barulho, é só awareness, que a gente chama buzz, que ela vem com base nisso aqui, linguagem, uma personificação daquela marca. E fica muito fácil para mim definir, vocês percebem? Felipe, quem que eu vou investir o influenciador da minha marca? Felipe, tenho 50 reais aqui, será que todo mundo vai aceitar? Vai! É aquela que se identifica diretamente com você. tá lá te seguindo, que tá interagindo com você. Então, você começa a criar uma conversa. E isso é totalmente biológico, está de fato intrínseco lá na nossa vida, como eu comentei com vocês antes, quando a gente utiliza o, o que eu lido diretamente com o, o, o, a parte do meu cérebro racional, que não é o que a gente quer fazer. O desenvolvimento da sociedade ali, as tribos, elas começam a se dividir, se formaram em pequenos grupos, elas crescem cada vez mais, através da comunicação elas vão se juntando, então dentro de cada tribo, dentro do Japão, dentro do Brasil, eu tenho diversas outras tribos, e cada uma tem a sua forma de conversar, de falar sobre elas e de destrinchar isso, então tudo isso começa lá você definindo qual é o seu problema. E se eu não focar nisso, a gente tem exemplos grandes aí no mercado de pessoas que fizeram inverso, não focar no no propósito, e entenda que o propósito, ele não é mutável, a sua marca pode ser mutável, você pode mudar o nome, você pode mudar a forma de dizer, a aparência, o logo dela, mas o propósito não pode mudar. Então a gente tem aqui exemplos, a Mercedes-Benz, por exemplo, lançou um produto de classe C, que era produto para classe média, mais ou menos, e tirou toda a identificação. Eu, como profissional que utiliza ali produtos de luxo, acreditava na Mercedes, tinha uma boa relação com ela, quando ela abandona o propósito, ela deixa de falar comigo, eu perco a relação com ela, quebra de relação é difícil você construir de novo, e você vai perder o cliente para sua concorrência. mesma coisa com a Tim, nos anos 90, eles começam ali, com um planos produtos-prêmios na era do pós-pago, né, quase que não existia pré-pago. Eles mudam isso e começam, não, vamos pegar essa faixa do mercado do pré-pago. A galera que tinha planos aqui começa a mudar. A gente tem uma ascensão gigantesca no ano de 2000 da Nextel, por exemplo, que focou exatamente no universo. E a Vaio, por exemplo, da Sony, quando a Sony começou a assumir com essa marca, era um produto de luxo, eles começam a entregar um produto quase positivo ali. Tanto até que a Positivo, a empresa comprou os direitos da Vaio, inclusive, e não conseguiu fazer trazer de volta, porque a marca foi totalmente quebrada. Então, eu acho um exagero quando a gente fala que a Kodak, por exemplo, quebrou por falta de inovação. Pelo contrário, ela tinha acabado de matar o próprio negócio dela de filmes. Aqueles filmes de máquina era o principal core business deles, e eles desenvolveram a estratégia do... Desenvolveram, né? fizeram a inovação, fizeram todas as... a sua cadeia de suprimentos, todas as suas fábricas, pensando nas câmeras digitais, aquelas câmeras pessoais, vermelhinhas lá quentinha aí, comenta aí. E logo em breve, eles esqueceram do propósito. O propósito deles era crescer cada vez mais, era facilitar o acesso do público médio às câmeras por que, que eles não mudaram para o celular junto com isso? Porque eles acreditavam muito no mercado, foram pensar na estratégia. Não, o que, que os outros estão fazendo? Vamos ver o que a galera está pensando. Quando alguém ofereceu para eles ter um produto digital dentro de um celular, que era exatamente a proposta da marca, de revolucionar, facilitar, eles não foram. Aí eles perdem, quebram todo o mercado, perdem a oportunidade de crescer e nunca mais se recupera. A mesma coisa com Blackberry, Xerox, Blackberry, Blockbuster, a mesma coisa com a Netflix. Era a oportunidade deles terem comprado a Netflix. Não foi sobre dinheiro, não foi sobre falta de inovação, Blockbuster renovava todos os dias, tinha entrega a do domicílio, tinha retirada do domicílio, você podia alugar diversas coisas, você podia alugar os filmes pela internet já naquela época, mas eles não acreditaram que eles não tinham que ter mais a propriedade do disco, perder parte do aluguel e passar pela assinatura faria sentido. Então não só a marca te leva mais longe, como ela te derruba se você não seguir isso aqui. Então, isso facilita quem você contrata, quem vai ser o seu público, o seu atendimento. Vocês percebem, se eu conseguir fazer vocês entenderem que é o inverso, eu não escolho meu produto, mas a forma que eu vou apresentar minha marca é a forma que eu vou escolher no time, é a forma que eu vou escolher meu parceiro, que ferramenta que eu vou atacar, que loja, vai, que eu, plataforma que eu vou utilizar. Então, não faz sentido eu contratar uma plataforma que não vai atender meu propósito. Se meu propósito é evolucionar o mercado, será que essa plataforma faz sentido? Se meu propósito é integrar, é entregar fácil os meus produtos, como que é a integração de logística com aquele produto? A fácil acesso a pagamento? Será que todos os pagamentos servem para aquela lá? Então, é por isso que a gente inverte o processo. Define defino a marca primeiro da empresa e após isso eu construo toda a minha operação em volta disso. Certo? Trazendo um exemplo rápido aqui, só para a gente finalizar, a Post-it, por exemplo, tinha ali uma promessa de resolver problemas não resolvidos. Chama atenção aos não resolvidos. Quando um engenheiro desenvolve uma cola, a cola não gruda o suficiente, eles engavetam esse projeto, fica lá por alguns anos, até que alguém lembra da promessa que é resolver um problema não resolvido. Lembra daquilo que você desenvolveu um tempo atrás? Não foi resolvido ainda? Vamos pegar e resgatar de volta? Surge ali um colega que vem com a ideia de desenvolver a post-it, o post-it está ele elevando a 3M cada vez mais, 3M desenvolvendo e trazendo inovação de novo, com colas para parede, de acordo com o propósito. Assim como o rapaz do vídeo que eu te mostrei, será que você teria coragem de trazer um problema não resolvido? A gente abandona, não, deu certo, não vai esquecer. Mas o meu propósito dita a minha empresa, e é aqui que as empresas se diferenciam os grandes dos pequenos, quem vai vender e quem não vai conseguir vender no mercado. Certo? Eu espero que eu tenha convencido vocês a começar pelo porquê, que a gente possa, a partir de agora, aqui, construir o nosso e-commerce, a nossa loja virtual, em volta disso. Muito bom mesmo, como eu até falaram no começo, né, Carol, o quão importante que é né, essa palestra, né? Porque é onde te baliza tudo né, para você poder desenvolver como um todo né, o seu negócio. Né, Não só o seu e-commerce, né, Fê? O seu negócio, como um todo online, né? Sai daqui, sai é daqui que você quer buscar, né? O que você quer criar aqui para o seu negócio.